galera, bem-vindo a mais uma vídeo aula do Topo Run. Exporte os dados do Topo Run CAD para o Google Earth. No Google Earth, clique sobre o ponto com o botão inverso do mouse, selecione a opção Propriedades, copie a latitude e a longitude do ponto. Agora no MapGeo 2015. Informe a latitude e a longitude Pegada no Google Earth e clique no botão processar Ponto Aí vocês viram a ondulação geoidal que é de 0,05 Minimiza Clique no menu modificar Selecione a opção mover 3D Selecione os objetos, no caso aqui vamos selecionar só um porque é, é, é demonstrativo Informa as coordenadas x y no ponto inicial zero tudo zero e no ponto de destino você informa 0 zero para o x, 0 para o y e 0,05 para o z. Pode observar agora que foi movido a coordenada, I, do, do, da coordenada z do ponto. Galera até a próxima, próxima vídeo aula. Não se esqueça de inscrever no nosso canal.